Ó, tô passando aqui para dizer que hoje à noite a gente vai ter o um encontrão, o um super encontrão, vai ser uma delícia. A gente vai fazer algumas ativações, exercícios, ouvir vocês, tá? vai ser muito gostoso, vai ser muito precioso, tá? E é, quem quiser fazer pergunta pode aproveitar, já que eu tô aqui. É, eu queria compartilhar alguns movimentos, né, de algumas questões que eu tô vivendo, dessa expansão de consciência tão maravilhosa, que eu sei que não sou só eu, somos todos nós, né? Cada um vivendo da sua maneira, tão gostoso. Ai, Renato, meu amor, eu vi sua mensagem, falei, eu preciso responder o Renato. É incrível quando a gente coloca consciência, né? Em alguns lugarzinhos que não tinham. Mas antes de eu começar a falar um monte, vocês estão me ouvindo bem? Só a gente testar tudo. Tá ouvindo legal? Tá super de boa a imagem? Tudo? Me conta. Conta para mamar aqui, se tá legal para vocês. Vou esperar um, um ok e aí eu continuo com tudo. Tá tudo certo? Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Ó, então vamos lá. Quero só me conectar aqui com quem eu sou, é, com uma força que existe dentro de mim, com a força que existe dentro de nós, mas em luz. Em luz, ancorando toda a egrégora que nos ajuda, os comandos, toda a hierarquia, direto da fonte criadora, para ser um canal em modulação estruturado de amor, de clareza e lucidez para todos nós. Saibam que eu estou aqui na verdade, na sinceridade, de tudo que a gente vem passando. E acordar não tem sido uma tarefa tão simples assim, não é, minha gente? Como tem sido para vocês? Compartilha comigo. Mas eu venho falando ao longo dos vídeos muitas facetas do despertar e agora ah, andam acontecendo algumas coisas um pouco mais diferentes, né? Quando eu me concentro, fecho o olho de tanto meditar, de tanto praticar, de tanto que tanto, que tanto, que tanto, é, sabe quando eu vejo realmente, é, e não é imaginação, o meu peito se abrir, e uma luz enorme se expandindo e eu vou para dentro dessa luz assim e aí imediatamente todas as coisas que estão aqui à minha volta elas não existem mais é como se eu ficasse a sensação é como se eu ficasse flutuando no universo ali e aí naquele lugar pensar nada conversar naquele lugar Vem todos os mestres ascensos da fraternidade branca, outros também de outros setores, né, das, dos múltiplos setores que tem aqui. Ah, mas ali a conversa ela não é necessária. Claro que a nossa personificação daqui, ela tem aquela coisinha, a mente fica ta, ta, ta, ta, ta. a mente ela dá aquela girada. Mas ali você percebe que nenhuma conversa é necessária e aí você fica naquele lugar. É muito gostoso. É muito incrível. Quando eu comecei a acessar esse lugar de forma, porque antes eu me esforçava para alcançar esse lugar, hoje ele está vivo em mim, que nem eu tô falando com vocês e tá acontecendo isso. Então, se eu der umas bugadas aqui, não liga. <risos> Sabe o que é mais gostoso? É a gente se perceber como somos, como é a formatação de cada um, como são alguns padrões que podem ser modificados, claro, sempre para o melhor desenvolvimento, mas tem uma coisinha essencial, a nossa personalidade que a gente pode é, preservar, porque ela tem uma importância, ela tem um brilho de ser, si, né? não vai dar certo a gente tentar ser uma coisa diferente, como lindamente o Paulo Veneziano fala o tempo todo, mas voltando nesse lugar, quando você sabe aonde é o seu brilho, quando você entende o seu o, o esquema do qual foi proposto você viver, isso não estou falando esquema de padrão limitante, eu tô falando de esquema do que você veio, nossa a essência da minha alma é fazer isso, ah então eu vou lá, nossa olha como eu a formatação de como eu penso, será que eu não tenho algo a oferecer dessa maneira igual agora mesmo eu tava eu tava falando com meu marido, que ele tinha me pedido algumas coisas e ele ele ele tem um, um brilho nos detalhes, no minimalismo, incrível como ele brilha nesse lugar. E eu já sou do, do sentir, né? eu sou mais do geral. Então, quando vocês me explicam em riqueza de detalhes, isso eu, formato Marise, eu não eu não me prendo aos detalhes. Eu sinto o todo como uma coisa só. assim eu, eu sempre fui assim. Por quê? Nunca perguntei por quê. Eu só aceitei. E todas as vezes que eu tentava ser minimalista, eu ficava triste. Como se meu espírito falasse assim, não está o outro lugar. E o que eu estou dizendo é que não necessariamente você que está assistindo possa ser parecido porque existem muitas formatações, como eu tenho observado. Tem gente que veio trazer mais a diversão e a alegria como uma forma de pensamento. Tem gente que veio ser é, mais sisudo em alguns aspectos porque é necessário. Tudo é necessário, mas com a energia polarizada no positivo e não no negativo. Esse é o ponto de vista muito gostoso. E aí eu também comentei com ele que o meu brilho é no... No de, nos detalhes em geral É né? porque eu não processo eu até gravo mas eu não é, é inconcebível para minha essência estar nos pequenos detalhes tanto que ai, eu lembro uma, uma grande amiga minha tava olhando um, acho que um vestido da Liz que lindo, esse vestido tem bailarinas assim, eu olhei nossa, eu só via, eu só via roxo o vestido vinho era corvinho subia corvinho eu nunca vi essas bailarinas aí eu cheguei perto Ah, oh, que lindo a gente riu Marise faz quanto tempo você comprou esse vestido eu não acho que alguém deu eu nunca vi essas bailarinas aí que legal que tem então o que é legal é que cada um funciona de uma maneira e é legal você também perceber aonde como você funciona. E, independendo de como você é, esteja, qual é o lance de positivar esse seu olhar? É, de não tentar ser uma coisa e, e brilhar totalmente nessa forma de ser. Não trazendo nada com peso. É muito maravilhoso tudo isso, né, gente? É muito gostoso, eu me divirto. bom, e aí quando eu comecei a acessar esse lugar bom né, que agora ele fica permanentemente dentro de mim é, aí essa minha essência dessa versão do que eu tenho que viver ela ficou muito mais tava contando com minhas amigas minhas ontem uma moça na natação da Alice perguntou né? ela falou em inglês não se a gente eu estava em Nárnia estava em outro lugar tava longe, assim, respondendo as pessoas mas não ali, Alice ela tava em outro lugar aí eu, ah, quantos anos a Alice e tal, então, aí eu four, eu fiz assim <risos> nossa, o dedo falou five, né, porque a Alice vai fazer em abril five aí na hora eu falei, aí eu vi que ela olhou, entendeu porque é uma fofa deve entendeu Aí eu falei, a sua filha, quantos anos ela tem? Aí ela fez assim porque ela viu que eu não tava entendendo o que que era four or Five, não sei naquele momento. Eu... Nem em português eu tava falando. Eu falei, Cara... Aí eu fui andando assim, o que aconteceu aqui? Aí eu comecei a aterrar. Nossa, eu não tava aqui, né, eu não, eu não tava conseguindo conversar mas gente, eu tenho que conversar, falei para a mentoria, eles falaram não, tudo bem, eu falei, só fala é minha, tá tudo bem, falei, poxa vida, mas o que que essa mulher vai pensar, e eles porta? importa? Tô fazendo um trabalho sério de recodificação do teu eu, você estava em estado átimo, longe, você tá se adaptando nesse estado átimo, e todo o grupo também. E é super comum ter esse deslocamento profundo. Né? Então a gente só tem que permitir, não ficar é, usando os recursos de desespero. Eu preciso fazer alguma coisa para aterrar. Né? Não, peraí. Não sei o que eu estou fazendo, eu estou sendo guiada. É. Eu estou sendo guiada. É só isso? Então, toda vez que a gente passa por um processo de adaptação, quando você muda de casa, quando você muda de emprego, quando você troca de namorada, namorado, não tem um processo de adaptação? Assim vai acontecer com os nossos saltos. Então, eu ando vivendo esses aspectos. Antes, minimamente, algumas coisas ainda me incomodavam, porque eu não sabia abraçar tudo que eu sou, tudo que eu fui, todas as personalidades em amor. Ainda tinha alguns vestígios, por isso que eu até falei lá no grupo, em camadas, né? Que a gente vai é, entendendo esses lugares de repetição. Mas quando eu virei a chave de me posicionar nesse lugar, nessa personalidade que me cabe, porque a gente não, a gente não tem que se caber, ah, em nenhuma situação para agradar a ninguém, tanto porque as pessoas estão com as questões delas e, e no máximo que a gente pode fazer é compreender e ser gentil, compreender e ser gentil e fazer na medida do que nós podemos oferecer ajuda né? e a gente pode sempre ajudar muito com boas palavras colocando no outro lugar caso a pessoa escolha porque não é você quem coloca alguém no lugar é a própria pessoa então, nesse cantinho, gente, super uh, deslocado, eu percebo que eles estão agora uh, desconstruindo um outro lugar. Mas ativando a força e a empolgação daquilo que a gente menosprezava muito, chamado ego. É. O ego ele foi extremamente desprezado, é, desvalorizado, difamado pela sociedade por conta que ele foi usado de uma maneira mais negativada, nesse estado que eu ando acessando, estando <risos> permanentemente, vou falar assim, porque antes eu estava acessando, agora é permanente, ah, eu vejo essa luz modulando e alinhando é, fazendo empolgação, alegria validando o outro falando, vai, que a pessoa fala, ai nossa muito difícil, chega, eu falei, não, não, não, não, não você consegue, vamos falei, ai, você tá muito empolgado isso tudo ou é o ego positivado, você não usar ele, ele não vai te colocar para frente ele veio como essa ferramenta como em outros vídeos, eu falei então parece que a gente roda, roda, roda mas vai entrando no túnel nesse túnel gigantesco que somos nós. Então, eu vejo essa modulação como se o ego, que antes estava distorcido, ferido, começasse a receber essas codificações em luz para ficar no alinhamento. E é lindo, porque ele, ele se protege, ele é positivado, ele sabe o que, é, o que é dele, o que não é. Agora mesmo, é, tem uma questão... É, de que normalmente eu ficaria nossa eu ficaria oh, ficaria doida e aí calmamente eu entendendo a situação do que estava acontecendo comigo entendendo a situação é, dessa pessoa que eu amo muito falei tá de boa o que eu podia fazer eu fiz mas depois eu posso te ajudar super mas se acalma vai dar tudo certo você vai resolver é isso aí e aí nesse lugar é como se abrisse mesmo essa força e ela não se fechasse mais. Então, não que você não se importe com os problemas do mundo, que você queira o melhor para as pessoas e o seu melhor. Só que nesse lugar, a preservação da própria luz, ela de fato vem em primeiro lugar como um instinto de sobrevivência espiritual. Legal, né? Então, e aí remete muito a uma coisa que a Mãe Maria falou há anos atrás para mim, que eu já falei, mas eu vou repetir aqui. Ela disse uma vez, eu não apago minha luz para poder te ajudar. Eu não apago minha luz para ajudar ninguém. Eu não preciso esquecer de quem eu sou e saber até onde eu posso me oferecer para poder ajudar. E vai ser assim o resto da vida. Eu tenho, eu lembro que eu tenho em abundância a ofertar, mas eu não tiro a capacidade de como outro escolhe viver as situações. Isso é mágico. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo aqui, e eu gosto de ressaltar, tem esses momentos do de eu falar um pouco do meu relato, mas hoje à noite eu quero ouvir vocês... E ver o que vem, porque aí eu vou sentir o grupo todo que vai estar, tá? que eles falaram que já aconteceu, mas ok, a gente vamos falar de forma humana aqui, de um jeito linear. Uh, eu vou sentir e vou receber os códigos do que a gente vai precisar é, nesse encontrão, que a gente pode chamar de aula, porque é, é um monte de mestre, um ensinando ao outro. Né? E é incrível tudo isso, então eu queria compartilhar esse pedacinho do que anda acontecendo. Esse lugar, óbvio, ele foi oscilando primeiro, que eu contei para vocês, foi numa crescente, e de tanto praticar é como o Sananda mesmo falou esses dias. Acho que, não sei se foi ontem, eu nem lembro mais essa linha do tempo que. Aí, eu entrei, fiquei, aí fiquei lá rodando no universo como se fosse uma galáxia tinha Os móveis na minha frente sumiram. Era tudo estranho, assim, real, lindo aquele que só sentindo aquele lugar como eu tô fazendo agora aqui e enviando esse sinal para vocês o corpo ele dá uma aquecida nessa região e é muito sutil que é o teu lugar de origem E aí o Samanda ele fala naquele lugar que de tanto que você aumenta o percentual do acreditar você se torna o que você acredita. Antes eu acreditava demais no polo negativo. E aí ele falou como a sua consciência está se torna, está passando o que vocês chamam de percentual aí embaixo. Uh, esse lugar é só seu. E esse lugar é de todos. Quando as pessoas se permitem vibrar nesse lugar, em volta de vocês assim vocês abrem um campo eletromagnético e isso é como se fosse um portal tá gente assim vocês são ao centro da força de criação mesmo eletromagnética estou tentando desenhar aqui para ficar mais claro então se a vibração tá baixo, o campo fica baixinho, fica mais perto do corpo físico. Se o campo fica mais expansivo, você começa a expandir, expandir, expandir, expandir. E quando você para de negar as outras existências, você abraça todo o planeta. E quando você para de uh, só ficar codependente desse planeta ou dessa personalidade, você abraça o sistema solar. E, e mais, e aí não para, porque não é só o Sistema Solar, são outras galáxias, são outros universos. Você vê os portais, eu até estou escrevendo isso para o curso avançado do, do Ser em Expansão, que são os expansores, que é, que é um pouquinho mais para frente, porque eu estou canalizando também. Tá e eles estão explicando que existem centros né, de portais entre os... Os universos que tem paralelamente ao nosso, eu falo, nossa, cara, vocês vão me ensinar a gente? e falaram: não, na verdade, a gente não ensina, vocês já fazem. Só que vocês estão muito focados só aí, né? Falei, Ai, que demais! Então, mas tem essa expansão que acontece nesse lugar, é, em luz, que eu tô falando para vocês, você vai e você abraça aquilo, aí você abraça as outras origens que você foi, você vai abraçando sem limites os lugares, né? Você vai vendo extensões suas, do paralelo, é maravilhoso, é uma coisa que você fala, e ah, eu conheço, ó, um monte de gente que me manda mensagem, "Mãe, tá acontecendo isso, você acha que eu enlouqueci? Eu falei que nada, amiga, você só tá acordando. Todo mundo, aí eu acho o máximo. Eu curto falar, ai, estamos unidos nas coisas que a gente achava loucura e que não são. São discernimentos expansivos que estão acontecendo conosco, de compreender as nossas extensões, e entender que a gente não é um aqui só nesse planeta. Linda demais, né? Então você começa a ter essa percepção desses lugares fantásticos, tão expansivos, e aí quando você volta para cá, todas as complicações, um, muito sem consciência desse lugar de paz, você compreende, e não te bagunça mais, porque você entende que é um estado de consciência, mas de uma forma absoluta, não tem mais a oscilação, parece até mentira, né? Posso ser sincera com vocês. Era tanta oscilação que às vezes dá aquela sensação que a gente nunca vai chegar. Mas eu tô aqui para trazer motivação para vocês que chegam, Porque vocês estão chegando. E eu vou dar o meu máximo como a mãe Maria dá, como a Samanda dá nesse lugar. para não parar esse processo. para poder ajudar da melhor forma possível. Porque vocês vão encontrar o caminho de vocês. É isso, deixa eu ler o que vocês escreveram aqui, ia ser jogo rápido porque à noite a gente vai fazer uns exercícios, mas deixa eu ler aqui, eu tenho que atender uma pessoa linda que deve estar me esperando, mas ai, vou mandar uma mensagem telepática para nos esperar só mais um pouquinho, deixa eu ver a tá? Tavani, ai a Tavani tem que escrever livros, você tem uns insights incríveis, mulher. Você escreve maravilhosamente bem, para ajudar tanta gente. Seu dom começa. Alice, beijo, só linda. O Renato já tinha falado, coisa linda. Ai, Cristalino. Renata, boa tarde. A Érica, oi, meu amor. A Cláudia, é, a Gabriela. A Daniela, tá? O pessoal tá falando, deixa eu ver. A pleníssima eu sou, adoro a Vera. A Daniela, preciso aprender a meditar, Para mim ainda está desafiador. Dani, tem várias formas, né, de você meditar. Ah, não é só ficar ali em silêncio, é, é, é igual lá no livro O Poder do Agora, que parece ser surreal praticar aquilo. É tá atenta. Atenta o que você pensa sente aqui. Qual é o eco que tem aqui dentro? Mas fala, olha, tô pensando isso, mas não quero. Eu também não quero isso. isso ah, também não. É. é trazer um foco muito abrangente. Essa é uma forma de meditação. Tem a silenciosa, tem. Você pode começar com práticas para ir mudando a reatividade e a automatização do teu corpo. As respirações funcionam para você relaxar a tua mente. Uma coisa que ajuda, que uma vez eu atendi é, duas pessoas que eu vi que estavam com a mente um pouquinho mais endurecidas que quem nunca, que atira a primeira pedra, né, meu jeito? Estamos todos aqui e, e toda ajuda é de grande valia. Você acredita que os mentores pediram? Essa maravilhosa, pegar um balde de água, eu acho que ela vai ver o vídeo, ela vai rir, ela vai lembrar. Eu acho que foram para duas pessoas: balde de água gelado. Ela... E cada uma foi uma situação diferente. Uma dessas pessoas pediu para enfiar a cabeça, mesmo, para dar aquele choque. Para! Eu falei: não, eu não vou falar isso, não, fala, vai ser bom, vocês têm que usar os recursos que tem na terra de fazer isso e depois fazer uma oração e ficar, olha, eu escolho mais calma, eu tô desbloqueando e reprogramando você e essa pessoa fez e falou, meu Deus, foi uma das coisas mais <risos> extraordinárias, trouxe um alívio mental, porque é um, já que tá tão físico, vamos começar pela prerrogativa do físico, né? No meu caso, eu fui mais pro espiritual e depois agora eu tô entrando no físico então cada um tem um caminho isso que é incrível e a outra pessoa já foi de corpo inteiro pediu para ficar sem roupa nenhuma e lá no banho e tá, que era o corpo inteiro porque o corpo todo estava sistematizando o endurecimento e aí depois a pessoa sem controle nenhum sem roupa sem se esconder estar nu é, fazendo uma oração e sentindo nossa a pessoa me disse que chorou que vieram muitos sentimentos né de é, de estar defesa, enfim, olha, fica a dica, sempre vale quem se sentir um pouco mais endurecido, uh, pode fazer algumas práticas, assim, de choque, de contundência, é, ou até no próprio chuveiro gelado, né? Eu falei o balde, porque dá para pôr uns gelinhos lá e a água fica, você dá aquele gritinho, ah! que que é isso? Deixa eu ler aqui, a pleníssima. Hoje tem reunião no grupo de estudo. Sim, sim, às 19 horas, meu amor. Atavane Marise, qual é a maneira de meditar? Também não consigo. Você tem algum link de meditação? Atavane, eu tenho. Lá na Hotmart, eu vou colocar aqui. Assim que eu é, esse vídeo subir direitinho, eu mudo na descrição e coloco. Na Hotmart tem um monte de meditação que eu usei, eu fui criando conforme eu fui conversando com os mestres ascensos, eles traziam as inspirações, eu fui criando desde auto-amor, desde coisas mais, que são importantes, mas que a gente considera simples só que não, até um aprofundamento de você sentir seus corpos, de ativar a glândula pineal, tem tudo. Lá na Hotmart, que eu acho que você já deve estar inscrita lá, é o Sol Mora Dentro, se chama assim, essa, essa comunidade lá. Mas eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Só tenha um pouquinho de paciência com a mamá, porque logo mais eu vou atender uma pessoa, então talvez eu faça isso no final do dia. Ah, mas vai dar tudo certo. Eu mando, vocês vão... É só praticar aqui e dá. E aí depois vocês nem vão mais precisar ouvir. É, eu gosto de incentivar muito. Não fique codependente de nenhuma escuta. Você usa para exercício e depois você cria suas formas de exercício. Estando só no silêncio, né? ouvindo o seu silêncio. É. A Cláudia, toda vez que eu vou rezar, me vem o Paulo na cabeça falando blá, blá, blá, e começa a rir, ele é maravilhoso, ele tira um sarro, mas para o nosso bem, é para a gente levar de um jeito mais leve. Ele é sapeco. A Maria, o oh, coisa linda. Deixa eu ver a Patrícia, tá tudo bem, eu acho que você tava falando das coisas, né, que a gente tava falando ali atrás, a pleníssima, que lindo isso, Marisa, eu não apago a minha luz para ajudar o outro, é isso, Patrícia, que maravilhoso, como eu amo, ai gente, vocês são lindas, a Lucy, eu assisto o projeto Sananda mais tarde, gravado, isso mesmo, eu vou, já vai subir direto aqui, então você vai ter a oportunidade de ver. A Ivone, não vejo a hora de chegar sábado para poder ter um, um abraço pessoalmente no Rio. Você fica no Rio. A gente vai fazer uma consagração lá. Né? Vai ser tão lindo, vai ser tão profundo. A Pati também, a Pati vai dormir no quarto comigo. Não, dormindo. A gente vai ficar conversando a noite toda, falando dos insights que teve na consagração com o Conde. Ai, ah, ah, ah, ah, ah, a Regina. Fiz uma leitura de registros sarcásticos e a pessoa disse que eu tenho um obsessor uh, de várias vidas que tira tudo que tem. Não sei o que fazer, Regina, vou pegar o seu nome completo. Ai, irmã, fica tranquila, a gente vai afastar. Eles usam uh, um pouquinho, às vezes, da da nossa falta de cuidado, num, num falar um pouquinho mais negativo, sabe, umas dorezinhas que às vezes fica aí dentro para poder dar uma confundida, mas meu amor a luz é muito maior, só confia, tá? Tô colocando hoje o teu nome aqui em serviço, já pedindo para pro agora ele eles só pedem para você fazer a sua parte, para tomar cuidado com os sentimentos, de olhar, falar não eu tenho um lugar melhor, sabe? E insistir nisso porque você pode, maravilhosa, você pode mesmo, tá? Confia. Eu sei que é fogo na hora a gente Ai, às vezes entra em desespero, fica chateado, ou até muito mais profundo que isso, mas é possível, e a gente consegue. É, o Camilo, Ai, conheci, conheci, te conheci através da né? a Keone é maravilhosa, gente, sou muito grata, ela foi esse a linda, anja dourada, obrigada por estar aqui. E o Rei tá falando, eu tenho feito exercícios diários, isso é incrível. Regina, conte com a gente, a ah, de verdade. É, eu sei que tem épocas que nossa senhora, uns sentimentos que vem à tona, mas vai dar certo, viu? Sinta-se abraçado, todos vocês, viu? Sintam-se abraçados. Então eu vou, eu só vou encerrar por respeito a pessoa linda que tá estava esperando mais à noite. Temos encontrão, projetosananda.com.br lá tem o link, é um link fixo. Entrou? Já vai também entrar aqui ao vivo. Quem não conseguir entrar lá para poder conversar comigo, pode assistir através da live que vai ser feito agora direto, porque eu já achei como desligo os microfones, não vai mais dar chavu, porque eu escolho que seja maravilhoso. ó, oh, Um beijo no coração de vocês, estou tão feliz por tudo isso. É, eu sinto o movimento de vocês eu sinto o querer de vocês eu sinto quando tá vindo aquela emoção é, e aí vocês falam, não, peraí eu vou escolher outro lugar ai, eu vejo vocês fazendo isso e eu fico felizona felizona, cada um de vocês é incrível, é incrível e, bom, deixa eu ver só a última coisa aqui a Pleníssima meu bom, o obsessor do meu ex e fiquei tão desesperada que acabei terminando com ele um, bateu muito forte eu não sabia o que fazer ah eu sei quando a gente começa a ver dá um, acesso a medos inconscientes mas tudo isso foi gravado para justamente a gente não expandir para ver a verdade do que estava acontecendo a gente tem uma tendência a condenar a outra pessoa ah, você tá fazendo tudo errado a é de obsessor, não te quer ah, se a gente se olhar você falar então eu não vou me querer porque a fila tava a carreira tava enorme né e aí, a gente que vai desassociando com os nossos comportamentos. Nenhum obsessor, nenhuma ideia, seja de pessoas encarnadas ou desencarnadas, interpenetram o seu ser se você constantemente faz escolhas mágicas para você. Lembra disso, tá bom? É, e é isso. Beijo. Vou ver como encerro aqui. Vou